Sejam bem-vindos ao vídeo, hoje eu vou abrir as novas Revolution Case do CSGO, galera. Vou abrir 50 dessa nova caixa, tentando pegar ou essa AK nova, ou então a nova M4A4, mano. Bom, deixa o like no vídeo, vamos que vamos, eu vou abrir 50 dessa caixa, vamos nessa. Beleza, galera, vamos começar então, mano 50 caixinhas, torcer pra cair Um desses itens covered, um desses vermelhos Pra dar lucro ou basicamente Pagar o preço da caixa, né, mano Que é difícil de ter lucro nas caixas da Valve Mas vamos lá, eu tô ansioso, fazer um tempinho Que eu não abria essas caixas, vai dropar Basicamente lixo o tempo todo E às vezes vai dropar algum item bom, talvez Vou torcer pra que quando dropar um item bom, seja um item top As três skins favoritas aí Dessa caixa, com certeza, são a M4 a AWP e também essa nova Alp do Dolor, né, mano, porque porque é basicamente uma referência a Alp Dragon Lore, né? Só que é uma Dragon Lore da China, digamos assim. E, ó, ele é um item bem bonito, né, mano? Não vamos mentir. A Alp do Dolor, realmente, ficou diferenciada, velho. Ficou legal e tal. A galera deve ter gostado bastante dessa caixa por ser algo único, né, mano? Acho que não tem nenhuma skin parecida com ela. E, ó, no momento eu acho que a caixa ainda tá meio cara, mano. A caixa tá caindo bastante, as skins estão caindo de preço. Então, o que vier aqui pra mim, eu vou tentar vender pra recuperar o preço. Só vem skin ruim, mano.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 Eu vou torcer pra que alguma vez drope alguma coisa boa, pelo menos E vamos nessa, velho Essa M4 um s verdinha passa toda hora Essas skins aí de otaku, mano É o que mais tem nessa caixa, tá ligado? Só tem skins de anime, basicamente Mas a M4, apesar de ser uma skin de anime Eu teria no meu inventário, mano Eu achei ela bonita, não vou mentir Alpezinha é você que vai vir se não vier nenhum item covert, mano Eu aceito só uma alpezinha dessa Eu acho que já estaria bom se viesse Factor New é praticamente paga a caixa Vamos lá, galera Vocês devem estar dropando aí essas caixas e vendendo, mano E eu só comprando e tendo um prejuízo E eu realmente acho que não recomendo ninguém abrir essas caixas agora no momento Se dropar, nem vale a pena muito comprar a chave e tal E abrir, né, mano Mas talvez abrindo 50 venha uma coisa boa Então é isso que eu tô acreditando Vamos então, que vamos Para de vir azul Boa, cê é louco, aí sim, mano AK-47 é de short, velho, olha o float Nossa, bom float com static track ainda que é a melhor coisa, mano Vamos dar uma olhada no meu inventário aqui Quanto que tá valendo Ó, a última 1689 Ela tá anunciada, mano Eu achei essa skin bonita, mano Mas acho que não combinaria muito Com o meu inventário e tal, né? Vamos continuar, então Vamos tentar pegar mais uma skin aqui, velho eu Já foi AK Agora eu poderia pegar a M4 Se fosse Infector New Talvez eu até ficava com ela No meu inventário, mano E apesar de a M4A4 não estar no meta e tal Você também tem M4A1S nessa caixa O que a torna bem interessante Vamos lá, continuar, galera Já foram 20 caixas E eu tava vendo assim também Essas skins velho, elas não vão cair muito cedo, não. Eu acho que a M4 valendo 3 mil em New significa que a China gostou da skin. A K em Factor New seria 2 mil. Então a gente pegou o fio de testar Track, tá? Tipo assim, quase que, quase Factor New. Na verdade, seria o preço de mais ou menos minimal wear. E vamos ver se cai mais coisa boa. Opa! P2000, mano. Essa é P2000 aqui. Nossa, bagaçada. 0. 82, aí quebrou, velho. Mas é uma das skins rosas, mano. É a mesma categoria da Alp, da P90 e tal, mano. Essa P90 também não sei. Seria uma ruim se viesse ela. Eu queria em Battle Scard, que daí ela fica mais bonita. Ah, beitado, mano! E bora lá, galera, vamos ver se vem mais alguma coisinha boa. E eu tô curioso pra ver essa casinha in-game, vamos terminar aqui. Ah, m um 4 verde, não cai, caramba. Se bem que esse m um 4 verde, ela nem tá numa categoria tão alta assim, tá ligado? Olha, um pizinho, seria uma boa. Passou pelo menos que eu queria, a Glockzinha é de novo, beleza. Vamos, caixinha, vem coisa boa. Oh, a P90, beleza Aceito, bonita, mano, bonita Gostei dessa P90, já tinha achado ela bonita antes E chegando aí na reta final agora A M4, um verde, era uma que faltava cair Pra mim, não cai Pô, me dá vontade de abrir mais caixas, mas... Ah, boa, mano, um pizinha. Isso, legal, beleza, essa daí eu queria pegar Bacana, vamos lá, eu vi a M4 verde Duas vezes passando na tela Ela quer cair, ela não vem, bora, falta só duas É agora Hum... Nada de novo É a última caixa, mano É a última É a última Por favor, Valve Mais uma skin Lua pra mim, mano M4 Be... Tô, velho, beitado, passou a M4 verde, passou a Alp, não veio. Ah. Ó, galera, equipei aqui a AK-47 pra mostrar pra vocês, mano, a AK Headshot. Pelo menos ela vem em Stat Track, o que é uma vantagem, né, mano? Porque ela é bem mais rara do que não o Stat Track. Vamos dar uma analisada aqui nessa skin. É, velho, é bem bonita. Eu teria, talvez, cara. Achei ela bonita em game, mano, mais bonita do que no Inspect, sei lá, velho. O que vocês acharam dessa AK, mano? Ela é bem única, né, velho? Ela tem esse efeito que lembra realmente aquela AK Nightwish. De RGB e tal, eu achei muito foda. A AK mais ou menos paga o preço das caixas. Só que daí também tiveram as chaves e tal, né? E as outras skins não vão dar conta de dar um a um, não, mano. Eu fiquei com um pouco de prejuízo. Mas pegamos uma casinha e ela veio em Stat Track, né, mano? O que é uma vantagem. Porque se tivesse vindo nesse float sem stat track, não ia valer tanto. Então, galera, até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um comentário se você quer que eu volte a abrir mais caixas e deixar um like aí pra mim. Tamo junto, um abraço, falou!